Fala aí gente, vocês estão bem? Porque eu tô é? sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trarei pra vocês como é o pior cenário possível do Watch Supremo. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá né galera, continuando aqui a nossa série do pior cenário dos aliens, do albido né, no caso do rat supremo né, a gente só tem a versão do albido mesmo, então vai ser só ele E assim, em força alienígena, em supremacia alienígena, é nos mostrado aí as versões do rat do albido, no caso é a mesma coisa do rat do Ben, continua sendo laranja, pelo laranja, só muda a cor dos olhos mesmo que é vermelho Já em Omniverse, nos é apresentado aí bem ligeirinho, mas dá pra ver que o rato do albido ele é branco. Como isso podem dar justificativa para isso? Que ah, foram sapiens celestiais que alteraram a realidade, né, com que o rato do albido tivesse a cor branca. Mas não é isso, galera. Para explicar isso, vamos pegar aqui o cipó selvagem de exemplo. Do clássico até Supremacia alienígena funcionava assim, o Cipó Selvagem ele é desse jeito aqui, com essa coloração verde, certo? Só que aí, em Segredo Dominitrix, a gente vê os Floralmas, que elas são de cores diferentes do Cipó Selvagem, tipo, é uma coloração de verde mais diferente. Aí o que, é que a gente pode deduzir daí? É que são as mesmas Floralmas, né? Aquelas floralnas e o Cipó Selvagem, porém, a diferença é... Por causa da idade, causa dos, que o Cipó Selvagem sendo daquela idade ali, ele tem essa coloração. E quando ele for envelhecendo, ele vai ganhando coloração das florais de Zeno. Isso a gente pode comprovar por causa da abertura de Benete Supremacia Alienígena, onde a gente vê o Cipó Selvagem que ele não tá com a mesma coloração do clássico, mas é como se ele estivesse ganhando a coloração das florais de Zeno. E outra coisa também é que, tipo, as floralas dezenas eram mais agressivas, mais selvagens, e se deve ao fato de que, tipo, eles são assim. Se posso falar ele só não é por causa da fração do DNA do bem que faz com que eles sejam mais cientes, igual besta, entendeu? Claro, né? Os floral e os whoop eles teriam, sim, um nível de ciência pra estar no Omnitrix, porém a fração do bem faz com que eles sejam mais conscientes, entendeu? Aí, beleza. Essa era a lógica, até a supremacia alienígena. Em um universo é feita aí a alteração dos celestiais, e é assim faz com que o cipó selvagem de 16 anos ele não tenha essa coloração aí diferente, semelhante às floronas de Zeno. Ele tem a mesma coloração dos selvagens do clássico, dos do selvagens de 11 anos, não mudou. Então é feito um retcon em relação a isso, por causa que é mostrado o Pax. E o Pax ele é uma florona que ele é do mesmo jeito, ele tem a mesma coloração do cipó selvagem e ele não é agressivo, selvagem que nem as floronas de Zeno. Então, a explicação para isso é que a partir do universo existem as subespécies, né? Floralas diferentes. O que faz sentido, por causa que eles são plantas e plantas têm variações de cores, né? Então, aquelas floralas, dizem, não são de um grupo e o Pax os são de um outro grupo de floralas. Essa é a lógica da subespécie, porque tem ali a divisão, a diferença de espécies. No caso dos possíveis do albido, ele tem uma coloração diferente que lembra mais a coloração das floronas de zeno. Aí qual é a explicação para isso aí? Tem duas, né? Eu já expliquei aqui no canal que os aires do albido terem cores diferentes é por causa da corrupção do DNA que muda a cor dos aires em universo. Então, o pó pode ser isso, ou também tem a outra justificativa, que é por caso da subespécie. Ele pode se fazer parte da subespécie, das floradas de zenas, São as duas explicações... Para o espaço selvagem E pro Rat É a mesma coisa O Rat é branco Por quê? Primeiramente Por influência né, Da corrupção do DNA E também Pela subespécie né, Por causa que é dito Que por mais que a maioria Dos apoplexianos Serem de cor laranja né Tem o pelo laranja Alguns eles evoluíram Pra ter a pelagem branca para eles poderem se adaptar A um clima frio Aí isso é mostrado né, Pelo Rat do Albido Também pela versão Do Rat do best 3 né O Tiger Ele é branco Ele não tem essas duas justificativas E no final das contas e isso mostra que os apoplexianos são aves que se dividem em subespécies Eu acredito que o albi dele tem esse apoplexiano branco por causa que ele tem a questão da vantagem né? Não que ele seja muito superior aos laranjas, não Mas é por causa que eles tendo aí a vantagem ao frio já é alguma coisa a mais mas o Albi pode se transformar numa apoplexia no laranja? Cara, o Albi é inteligente, claramente, eu acredito que sim, que ele pode ter as duas subespécies, aí. O seu estabilizador e pode se transformar nas duas. Beleza, mas agora nós vamos falar aqui de como foi o pior cenário, o que é que a gente tiver que passar para evoluir. Primeiramente, cara, apoplexia é descrito como um planeta selvagem, então já começa daí. Ele normalmente já é selvagem, imagina no pior cenário, cara, como é que estaria... Um estrago lá, um monte de predadores. Os apoplexianos em si eles já são briguentos. Caso é que isso é algo da espécie é natural dos apoplexianos eles têm essa personalidade mais agressiva mesmo vou dar até uma citação necessária aqui para vocês galera que é dito que alguns dos apoplexianos eles morreram devido ao seu temperamento curto e sempre querendo entrar em brigas a imagina isso no pior cenário cara eu imagino muito as subespécies brigando do tipo os brancos contra os laranjas, eles se revoltando entre si Aí acontecendo várias mortes ali assassinatos de apoplexianos tipo, os laranjas a gente tentando sobreviver no ambiente dos brancos, só que não conseguindo, por causa que eles não evoluíram para ter um pelo para se adequar para poder sobreviver nesses ambientes, assim fazer com que os brancos predominassem. Aí, fora que, se o ambiente já era frio, imagina no pior cenário que está muito mais frio, então eles teria que evoluir mais né, para poder superar, para poder suprir as necessidades deles. Aumentar o seu instinto predatório assim Aumentando de tamanho, né? ficando mais forte Aumentando as garras, né? por causa que o, o Rat já pode aumentar as garras quando ele tá com raiva Então imagina nessa situação que ele teria, teria que arranjar alimento mais rápido Para poder sobreviver, que é uma sobrevivência Então ele evoluiria para ter mais garras ainda Por isso que o Rat Supremo ele é todo grandão, assim, todo parrudão, fortão e cheio de coisa E também eu acho interessante isso, é por causa que o Rat Supremo ele tem roupa, ou seja... Mesmo no pior cenário, né, em meio de guerra, guerra e tudo mais, eles não perderam essa tradição de usar roupa. E também vamos tirar uma dúvida aqui, né, galera? Por causa que você pode dizer, ah, mas o albido, quando ele tá transformado no rat supremo, ele não fica com aquela raiva toda. Então, como é o pior cenário possível do albido, ele não ia evoluir pra ficar mais bravo, mais poderoso. Não, cara, não é assim. Vamos explicar direitinho. Ó, o primeiro, né, o primeiro lá na simulação seria o rat de quem do albido, né? Por causa que... A simulação começou provém dele, né? Certo. Aí ele é lá, ele ia se relacionar com a apoplexiana, né? Que a gente, infelizmente, não tem uma imagem oficial de uma apoplexiana. Mas, confirmadamente, existe sim, óbvio, né? Existe a apoplexia apoplexiana nas fêmeas. Daí, beleza. Aí depois, né? Ia ver os descendentes, entendeu? Ia ser os descendentes do rato do albido. O, o rato do albido mesmo, depois de um tempo, ele ia morrer. E aí, viu os descendentes descendentes e o rato supremo seria o descendente de milhões de anos do rato do albido, entendeu? Então, nesse meio tempo, os apoplexianos, eles iam sim ter seu instinto estimpe... agressivo, quase que é algo natural da espécie, entendeu? Aí, quando ele evoluísse lá para o rato supremo, ele teria sim, isso só ia aumentar com o tempo, com a evolução. No caso, o albido transformado no rato supremo, por causa que ele já estava desenvolvido, e ele era uma casca vazia para o usuário controlar, entendeu? Então, como é o Albito que controla o Rato Supremo, é por isso que ele não tem aquela personalidade agressiva, por causa que o suficiente para controlar. Tanto que tem uma teoria que fala que se o Ben se transformasse no Rato Supremo, ele não ia conseguir controlar, por causa que ele já não controla o Rato normal, o Rato convencional. Aí imagina um ser evoluído em milhões de ansióricos no pior cenário possível, com uma raiva muito, muito, muito avassaladora, muito maior. Tipo, o Derek ele falou que se, se o Ben, ele usasse o Rato Supremo, né, que eu acho muito, muito, muito difícil, mas se, hipoteticamente, ele usasse, ele ia dizer, a frase dele ia ser assim, deixa eu te falar cinco coisas, o Dereck tá tão insano, tão bravo, que ele não ia falar só uma coisa, ele queria falar cinco coisas de uma vez ali. Mano, é muito insano. Eu acho que foi por isso que o Beno se transformou no Rato Supremo na série. Teve até uma piada nos quadril, né? Que o Rato ele tentou é, se transformar no Rato Supremo, mas ele não conseguiu. Acredito que seja por causa desse motivo. Entendeu, galera? Então aí ia ser tudo isso que o Rato Supremo do Albedo teria que passar, eu acredito que teria até a questão da temporada de caça aos apoplexianos que foi dita existir Assim, não no sentido de que os apoplexianos seriam tratados como presas essas coisas, não, eu acredito que seja mais uma lógica de expurgação, entendeu? Tudo então, ia ser expurgado e tudo mais que acredito que foi nisso que o Kyber, ele conseguiu o seu esqueleto apoplex, apoplexiano para mostrar né, como ele é um caçador muito brabo. Conseguiu ali um troféuzão de uma espécie toda agressiva, toda especialista em, em combate intergaláctico. Entendeu? Eu acredito que eles passariam isso sim no pior cenário. Teria que passar por tudo, tudo, tudo, tudo isso e assim ia resultar esse bichão aí que é o Rato Supremo, um ser bem musculoso, com garras, com esse aspecto mais de caçador, predador mesmo, e ele passar por tudo isso no pior cenário possível. Então é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, gostado. deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, até o sininho, falou e tchau!